DELIMITAÇÃO DE LOCAIS PARA ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS PELA VIA INTRAMUSCULAR EM ADULTOS A administração de medicamentos por via intramuscular é um procedimento frequentemente realizado pelos profissionais da equipe de enfermagem, que envolve riscos e requer técnica asséptica. Sua execução demanda conhecimentos de anatomia, fisiologia e farmacologia, além de um conjunto de habilidades específicas capazes de promover uma prática responsável e livre de erros. Por sua complexidade, deve ser executada ou supervisionada pelo enfermeiro, exigindo do profissional senso de julgamento para adequada tomada de decisões e planejamento efetivo da ação, considerando a escolha do local da função, o modo de rodízio do sítio de injeção, as especificidades relacionadas ao medicamento, além de outras considerações relativas à terapia medicamentosa, como a seleção do dispositivo mais apropriado. Para a administração segura de medicamentos pela via intramuscular, abordaremos a seguir o posicionamento do paciente e critérios para a delimitação dos principais locais de punção na região, ventroglútea. O paciente pode deitar-se em decúbito dorsal ou lateral com o quadril e joelhos flexionados. O profissional deve utilizar a mão contrária ao lado selecionado para a administração do medicamento, mão direita em região ventroglútea esquerda e mão esquerda em região ventroglútea direita. Em seguida, deve posicionar o dedo médio sobre a crista ilíaca, deixando a palma da mão cair naturalmente sobre o trocânter do fêmur. Afastar o dedo indicador apontando para a espinha ilíaca superior e fazer a aplicação no centro do triângulo formado pelos dedos médio e indicador, com a agulha ligeiramente voltada à crista ilíaca, em ângulo aproximado de 72 graus.